Olá. Olá. E aí, como é que você tá? Tudo bem, e você? Eu tô muito bem, só não tô uhum. melhor por falta de condições. Oh, que bom. E você? É, acho que é isso também. Nas condições adequadas, nós iríamos nos adequar... E teremos, teríamos o nosso potencial. Entende? Teríamos o potencial? Porque aí... É. Pode, pode seguir, Nulo. O que você acha que é potencial? Porque, para mim, potencial é quando está tudo ali disponível. É... Aí todo esse disponível estaria pronto para ser manifestado a qualquer momento. De qualquer jeito? Sim. Uhum. Potencial. A potência de tudo. Sim, verdade. Potência de tudo. Só que aí tem a dúbio, né? Uhum, sim. É dúbio, porque você tem o seu potencial como se você tivesse algo aí buscar, mas na verdade o potencial tá tudo disponível. Uhum. E é visto como se você não tiver, é, você tem potencial é tipo você tem capacidade, mas você não, é, não executa todo. Né? É... Não é uma bela, de uma bosta. <risos> Sim. É. É igual cuidado, né? Que hum. o mestrinho Maracô falou. É o cuidado. O cuidado pode ser visto como carinho ou pode ser visto como estado de medo, estado de, de atenção. Sim, como se fosse um alerta, né? É, um alerta nem é ruim, também é carinhoso, mas e o alerta abusivo? Uhum. E o alerta que é, que é tipo dissociativo. Uhum. Aí magoa, né? Sim. Aí chateia o coração. É verdade. O que mais chateia o coração é a falta de estabilidade. É a falta de estabilidade? É, não é estável. Uhum. Mas aí, esses padrões de estabilidade, cada um... É, vai ter, certo? O meu, os meus padrões de estabilidade não são os mesmos do que do, do meu coleguinha. Não, não, não. São os mesmos. Hum. Tudo coisinha simples, sabe? Hum. Estabilidade humana, direito humano. Não tem muita treta. Não tem muita dificuldade, não. Por exemplo, estabilidade econômica, uhum. estabilidade social, estabilidade familiar, se arruma um namoradinho uhum. se vocês fazem alguns acordos se você já viu o jeito dele o que você busca é estabilidade o que faz foder a relação é é a porra de, de da falta de estabilidade do outro ou da tua sim uhum. que aí tem dia que tá aí sim tem dia que tá assado começa a confundir a relação com uma válvula de escape, começa a confundir a relação com um problema ou com uma obrigação, aí acabou a relação, não tem Sim. estabilidade. Uhum. Estabilidade no trabalho. Aí você tem a estabilidade lá do trabalho, só que cadê a estabilidade? Missão, meta, não que meta seja ruim. Sim. Mas meta consciente. Uhum. Você chega no trabalho e é a meta da meta. Não tem a meta. Tem a meta é. estipulada, razoável, e tem a meta da meta, que é impossível. Uhum. Aí Aquele... chega o, o idiota, foi... Aí é lido como superação. É, aí chega o, o ser lá, se esfola, sabe? Faz cinco, uhum. seis horas de hora extra não remunerado. Uhum. para poder chegar na meta, porque entrou na, no jogo, chega, bate a meta. Ah, não, se ele conseguiu, todo mundo consegue. Sim. Sem direitos razoáveis. Uhum. Agora, se é uma meta razoável, né, tipo, bater o horário, produzir coisas que são razoáveis... E se não bateu a meta com a justa, justificativa, não tem problema. Ou a familiar, estabilidade familiar. A pessoa tem um pai, uma mãe estável, ou tem um marido estável. Tem pessoas estáveis na família. Uhum. A estabilidade não, é a cura. Sim. Estabilidade. Estabilidade estabilidade no posto de saúde, sabe? condições do posto de saúde estáveis. Uhum, sim. Chegar lá, tá funcionando. Não precisa estar tá vazio. É ilógico estar tá vazio. Muita gente no Brasil. Mas funcionando, sabe? Tipo, todos os itens por um bom trabalho das enfermeiras, dos ajudantes de enfermeira, né? do técnico de enfermagem, até sim, dos médicos. Sim. Bom, uhum. bons Itens básicos, equipamentos. É o mínimo, né? Estabilidade. Sim. Estabilidade devia tomar lugar do primeiro mandamento. <risos> Sim, deveria mesmo. É na minha opinião. Aí você vai no banco. É no banco, a primeira pessoa a te tratar mal é o gerente. <risos> Porque ele acha que você tem obrigações para com o banco. Principalmente em instituições uh, no Brasil. Uhum. Não são todas, tem exceções. Tem pessoas que não permitem serem tratadas com desrespeito. Mas, em sua maioria, o consenso e visão de aceitação e percepção de inclusão e senso de pertencimento faz com que as pessoas tenham dificuldade de lidar com o banco. Tenho vergonha de ir ao banco. Quando, na verdade, o banco presta serviços da população. O banco tem uma concessão pública para operar. Sim. Pelo menos no Brasil. Uhum. Então, você não tem um ambiente estável ali que dá garantias, dá estabilidade, segurança. É lógico que eu estou falando... De, através de um trigo, né, de uma lente negativista, né, até negacionista em alguns aspectos, de pessoas que são muito bem tratadas, que são sempre bem tratadas, são pessoas que são exceções. Mas aí é sair daquela máxima, da exceção não ser a regra e voltar para a exceção hoje não ser exceção, ser régua, uhum. todo mundo uhum. ser bem tratado, todo mundo chegar, tomar cafezinho, né? uhum. ser convidado para tomar cafezinho, um bolachinho, não que seja bom, café de banco não é bom, <risos> mas você concorda comigo? Todo mundo ser é tratado mesmo, com gente. respeito, com estima, não só porque você tem uma conta com 16 dígitos, mas sim porque você é um ser humano. Uhum. Né? Você hoje em dia, hoje em dia tem uma nova profissão você conhece? Não, né? não falei qual é. Ah, <risos> claro. O baba ovo. Sim, puxador de. Você saco. vai numa loja, uma loja que vende coisas muito específicas. Essa loja tem uma clientela específica e ela precisa agraciar essa clientela. Uhum. Existe um cara que é o cara que é o manda-chuva, entre aspas, ele fica babando ovo, tratando bem, dando atenção, sabe? Uhum. Gerando aquela, aquele ambiente ali para a pessoa se sentir confortável. Tem um cara que trabalha para fazer as pessoas se sentirem confortáveis. Olha o que eu estou dizendo. Isso é lógico? É Sim. lógico que ótimo. Quanto mais pessoas trabalhando para todo mundo se sentir confortável, é o perfeito porque as pessoas se sentem confortáveis naturalmente. Uhum. Mas surgir mercadologicamente um espaço para as pessoas que faz se faz necessário alguém trabalhar e por, com o único e exclusivo motivo de fazer as pessoas se sentirem bem, é algo que é uma adaptação sistêmica, tem seu valor, mas não faz sentido. Sim, verdade. Racionalmente falando. Uhum. É igual ouvidoria de empresa Faz sentido ter ouvidoria de empresa? Não faz? Não faz sentido. A ouvidoria da empresa, tá ok, ok que é, é, é bom ter, né? mesmo uhum. se tudo funcionasse bem. Mas seria o caso de ter uma empresa que a ouvidoria trabalha de 30 a 40% a mais ou 30 a 40% do atendimento ao cliente é da ouvidoria como tem casos por aí não faz sentido não faz sentido você ter um país que em suma alimenta um, um terço do mundo e esse país desperdiçar 35% da comida nossa, nenhum sentido eu estou deixando você triste não é intenção não. É para ficar bem. Né? É, Simples de se dar bem, mas estou uhum. trazendo uma distinção aqui, uma descrição do cenário. Uhum. Eu sou Xu Mirim. Só que eu sou um Xu Mirim que cresceu antes da hora. Porque uhum. não teve ambiente para ser criança, nem adolescente. Ficou triste. Sim, e não. <risos> <risos> Se eu ficar mal, é mais uma pessoa ficando mal. É verdade, tá vendo? Mas a, a, a questão que eu fico é: a gente falou antes de entrar sobre essas questões é, tristes, <risos> a gente falou sobre estabilidade e a gente falou no início sobre condições adequadas e potencial. Então, para mim, essas condições adequadas, elas só vão acontecer ou só vão estar é, adequadas, né, enfim, se houver estabilidade em todos esses âmbitos. Aí não, não preciso. Não? Não, você é um ser independente. Você é um ser de estrutura independente. Uhum. E você é um ser de estrutura multidimensional independente. Os seus níveis de acesso que você dá ao sistema, eles são totalmente administráveis. Uhum, uhum. Se você estiver num nível mais... Um, um nível mais laranja, ou turquesa, sabe? Da dinâmica, uhum. da, da dinâmica ciencial... Uhum. Você, vai vai, sol... então, você já consegue Simplesmente Agenciar Os seus níveis de acesso Tanto o acesso que você dá Quanto o acesso que você pede E você pode usar outras estruturas Para poder ter como bases de servidor uhum. Você pode usar uma estrutura solar Por exemplo hoje hoje esse, esse trabalho já te, já te favorece isso você tem uma perspectiva solar das coisas e uma estrutura solar as outras pessoas se sentem compelidas a te tratar bem uhum, verdade viu? sim. Aí, uhum. e as coisas tendem a dar certo como como coisas desde as coisas mais simples a coisas mais complexas. Você pode fazer isso individualmente através do seu desenvolvimento, reconhecimento e estabilidade. E você pode fazer isso é, pessoalmente ou delegar isso a, a uma outra pessoa, ou outro grupo, como é o que acontece aqui. Está uhum. entendendo? Sim só é, vou falar só porque eu não sei se todo mundo conhece é o nível laranja é o estratégico né e o turquesa é o holístico é, tem isso explicado detalhadamente uhum. no canal essa é, esse conceito de estrutura solar é, é no, assim é novo na hora que você explicou eu entendi sobre é como se realmente fun... houvesse uma força é... vou colocar gravitacional em que aquilo entra no eu não sei não sei se, se as palavras estão certas mas é como se houvesse uma força ali em que as pessoas acabam eu vou falar isso mas não é dissociativo agindo da maneira correta ou agindo do jeito que eu quero eu não entendi. Por exemplo, é, você falou que somos, que somos seres de estrutura é, multidimensional independente, e aí por isso é, eu agencio os níveis de acesso, que eu entendo como credenciais do que que eu deixo entrar e do que eu deixo sair nessa interação com o ambiente, mas também isso pode ser feito através de outras estruturas. Sim. Por exemplo, a solar. Aí, você, aí acho que o exemplo foi quando as pessoas ficam é, próximas ou interagem e elas é, são compelidas a serem educadas, a responderem, a fazerem é, aquilo que é certo no sentido de ético e moral. Né? Sim. É, eu não, essa, o nome solar para essa estrutura, para mim, é novo. Aí eu fiquei pensando solar na questão do sol mesmo. Isso, é. É bem isso mesmo. É nível de sol mesmo. Uhum. Nível de sistema solar. Tanto de iluminação como ponto... Estrutura mesmo. Uhum. É lógico que é, pode ser que se você quer ter uma perspectiva solar, essa perspectiva solar te peça alguns ajustes, sabe? Uhum. Tipo, se a pessoa tem tendências a não fazer as coisas com respeito, humildade, tranquilidade, estabilidade, ela pode ser convidada a mudar isso. Uhum. De maneira confortável, só que até acarmar a carteira mais confortável forma machucado se você ficar sentada nela muito tempo. Sim. Uhum. Então é muito importante que vocês compreendam que por mais gentil que seja, não é legal ficar forçando sim <risos> E se você quer ter uma perspectiva solar Não está confortável Pede ajuda, pede suporte Busca dados Pede clareza Pede ajuda da coroa Pede ajuda de qualquer lugar uhum. Então a gente já falou das cinco formas De se dar bem então, Só bom. que eu não, não resumi ainda Tá. <risos> né? A primeira forma O primeiro, primeiro método né? uhum. Analisar o ambiente Se você analisa o ambiente Antes das coisas acontecerem Você muito provavelmente vai se estar bem uhum. A Corre. segunda Não ter medo de julgar o ambiente se você analisa, você julga. Não tenha medo de julgar baseado em dados, tá? Uhum, sim. A terceira forma. Sempre há uma perspectiva mais, a, mais avançada que a minha. Isso traz muita humildade para gente. Muita humildade. A gente olha e fala, poxa, tem uma perspectiva mais avançada que a minha. Então, eu estou vendo isso aqui e se eu puder ver mais, podem me ajudar. Eu estou receptivo. Legal. A terceira, a quarta maneira de se dar bem é eu posso delegar as minhas responsabilidades e coisas que eu não tenho que eu não tenho condição de lidar, sabe? Sim. A quinta maneira é eu confio em mim. Eu poderia dizer a quinta maneira como a primeira, mas é muito mais fácil dizer eu confio em mim depois das últimas quatro formas, né? Sim, com certeza. É isso. Formamos é. uma excelente dupla. <risos> Gostei. Que bom que você gostou. Eu também gostei. Que bom. Objetivo, o objetivo aqui é deixar as coisas mais leves. Sim, conseguimos. Vamos ver, eu espero que sim. Conseguimos para nós dois. Paz. É, isso aí. Tá, gratidão.